E aí gente, vamos falar sobre O Colecionador de Ossos, que eu nunca tinha assistido, mas eu resolvi assistir e me surpreendi, sabia que era um filme bom, uh, então não é que eu me surpreendi, né? porque eu já sabia que era um filme bom, mas valeu muito a pena cada minuto que eu assisti. Aqui a gente vai ter o Denzel Washington como um policial que acabou, tetra tetraplégico, então ele fica ali na cama. E ele já tá querendo assinar a eutanásia dele, ele não quer mais viver e coisa e tal. Só que ele é super famoso, ele é um criminologista uh, com vários livros, entende tudo do perfil policial e, e ele saca tudo só de saber as coisas, enfim. Ele é um, um super, super. E aí, acontece que... a, a um cara começa a matar ali na cidade e eles não tem ninguém para ajudar, só que quem acaba descobrindo o primeiro assassinato foi a Amélia, que é a Angelina Jolie. E aí a gente acaba vendo assim uma telha de aranha, que a Angelina Jolie também está nesse filme, eu acho, não sei se é ela, uh, para caçar esse cara, esse colecionador de ossos que fica pegando os ossos então a gente tem aí a Queen Latifa, o Luiz Guzman de novo aí, o John Benjamin Rickey, Michael Hooker, uh, Leland Orser, tem vários atores super conhecidos aí dos anos 80, 90, né, e tem essa super produção que, que é um filme bem, bem interessante mesmo, é aqueles filmes bons que tem nos anos 90 policial. O Alec Baldwin fez vários desses tipos de filmes policiais bons. Enfim, é mais ou menos isso que eu tinha pra falar sem spoiler pra vocês, porque eu gostei bastante, eu acho que vale super a pena assistir, e dá pra aproveitar já que ele tá aí na Netflix.